é sempre que o UFC resolve dar uma colher de chá das boas a dois jovens brasileiros em ascensão. Colher de chá nem é a expressão correta, é até meio sacanagem minha com os caras. Porque Johnny Walker e Jailton Malhadinho conquistaram essas oportunidades a duras penas, na bola. O primeiro dele estava correndo até risco de demissão após quatro derrotas em cinco rodadas na divisão até 93 quilos. E vocês, fãs, são muito cruéis. Johnny Walker já era dado como superado pela maioria, aquela promessa que nunca foi. Mas o cara pôde de controlar a ansiedade o emocional e deu a volta por cima finalizando o Ion cutelaba e nocauteando paul craig no rio de janeiro johnny portanto voltou ao top 10 mais exatamente para a sétima posição detalhe tem apenas 30 anos muita lenha para queimar acho que a melhor notícia foi que o cara recobrou parte da confiança da autoestima não está jogando mais retraído, tímido, no contragolpe apenas, como vimos na luta contra o Thiago Marreta. A minha impressão é que o trauma do nocaute, o medo da derrota e até da demissão desfiguraram o jogo do Johnny, que nas últimas rodadas voltou àquele estilo ofensivo, para cima, agressivo, alegre. Os matchmakers farejaram essa crescida de rendimento e por isso emparelharam ele com o Anthony Smith no dia 13 de maio em Las Vegas. O Smith, vocês sabem, vai fazer 35 anos, quilometragem altíssima, veio do peso médio, não é robusto para a divisão e o Johnny Walker terá uma vantagem física grande. O americano também tá meio sem objetivo, porque já perdeu pro Ankalaev, pro Rakit, pro Glover, e ainda divide o tempo trabalhando como comentarista. Não me entendam errado, o Smith tá longe de ser carne assada. É rápido para a categoria, ainda assim tem punch, poder de nocaute e jiu-jitsu bacana, razoável. Tem que considerar que serão cinco rounds e o veterano tem mais experiência no tiro longo. Até cozinhou Alexander Alexander são numa dessas. Mas de verdade, acho que se o Johnny partir pra cima sem muito medo de ser feliz, o Smith não aguenta o rojão. Do top 5, essa é de longe a luta mais acessível pro brasileiro no momento. E foi exatamente com essa... Que o matchmaker o presenteou Espero de verdade que o Johnny esteja focado Imerso nesse camp lá na Irlanda Porque essa é a maior chance que ele já teve na carreira De chegar próximo do cinturão Antes, quando havia se aproximado Parou no Corea Anderson Que era um casamento péssimo o Smith não é. Para mim, o Walker favorito por pouco. Talvez aí 51 a 49. As odds para essa luta ainda não saíram lá naquela casa de apostas azulzinha das letras brancas que infelizmente não posso citar no Twitter. Mas quando sair, aviso aqui para vocês. Se vence, o Walker pode muito bem parar num Tyro Eliminator. De repente, contra o vencedor, Djankalaev vs. Blachowicz 2, uma vez que o campeão de amarrar o rio, já vai receber o Iri Pro Rasca lá pro meio do ano. Já o Malhadinho, que tá invicto no UFC com 5 vitórias, 3 delas como peso pesado, recebeu o adversário ainda mais afeição, só que um pouco menos ranqueado. Falo do big boy Jairzinho Rosenstruck, aquela betoneira que bate doído, desfigurou o rosto do Alistair Overin, mas não vai muito além disso. Ele tava oscilando muito, perdeu pro Enganou, ganhou do Cigano, perdeu pro Gani, ganhou do Sakai, aliás batendo só em brasileiro. Aí perdeu pro pro Blades e pro Volkov em sequência, mas se recuperou nocauteando o Chris da causa em 23 segundos. Não pode nem pensar em parar na frente e trocar porrada franca com esse cidadão. Até porque o Jairzinho vai pesar uns 15 quilos a mais do que o Malhadinho no dia da luta. Mas a gente sabe exatamente o que vai acontecer. Com dois segundos de luta, o querido Malhador Medov já vai estar se jogando nas pernas do Kickbox. E papo sério, acho que o Jairzinho não defende essa queda. É bem verdade que ele nunca foi finalizado no MMA. Mas também já foi quedado por quase todo mundo. Strikers como Cyril Gane, Alistair Overin. Até o próprio brasileiro Júnior Albini. Sendo apenas três rounds, porque eles serão o Coleman Event de Walker versus Rio, basta o um Malhadinho botar para baixo uma vez por round e controlar o bichão. O risco aqui é ainda mais agudo se comparado com a luta do Johnny Walker, mas o adversário tem menos recurso para evitar o jogo dele do que o Anthony Smith. Malhadinho 60 a 40 para mim, e se tudo der certo, vai pular da 14 posição para a nona no ranking dos pesos pesados. Como ele mantém frequência alta, dá até até para sonhar com o top 5, top 3, até o fim de 2023. E se o matchmaker continuar sendo gente boa, que tal o Malhadinho contra o top 5 Taitu Vaza? É outro mão de pilão que não segura muito bem queda. Eu confesso que no começo, torci o nariz para a escolha dele tentar a sorte entre os pesos pesados, porque o Malhadinho, né, fisicamente é um meio pesado. Mas vendo esses casamentos contra adversários bem menos atléticos, que não defendem tão bem queda e dependem daquela mão que entra, Estou convencido que o cara fez a escolha certa. E claro, esses é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa rodada dupla Malhadinho e Johnny Walker no dia 13 de maio? Tão confiantes nas chances do, dos brasileiros assim como eu? Ou vem a coisa um pouco diferente? De repente acham que o Smith e o Rosenstruck serão os favoritos? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Se puder, deixa aquele like que ajuda bastante a recuperar o nosso engajamento. E não percam, claro o podcast dessa semana, segunda-feira de Carnaval. Eu e o Carrano, direto do Bahrein, gravamos e falamos sobre José Aldo versus Floyd Mayweather, uma luta na Arábia Saudita de boxe. Ficou bem interessante essa resenha, todas as possibilidades, se o Aldo fez certo, se o Aldo fez errado, você clica aqui em cima e confere, ou nos agregadores de áudio, Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.